E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Muita chuva pela frente ainda. A chuva que se forma normalmente nesse verãozão que tá aí, calor para valer, é aquela chuva de instabilidade local que pode ser forte, aconteceu durante o fim de semana em alguns lugares do interior, no Vale do Paraíba, no litoral norte em alguns momentos, em outros lugares só alguns pingos, barulho, olhando nuvens aí no horizonte que pareciam que iam desaguar o mundo e acabou não acontecendo. Mas a área de baixa pressão atmosférica, isso leva a suspeita de que nós vamos ter aí muita chuva nos próximos dias, principalmente no litoral. Tomara que não aconteçam problemas, mas de hoje para amanhã as instabilidades começam a acontecer, já chove no extremo sul do litoral paulista, vai chover durante o dia principalmente à tarde. Tem períodos de sol pela manhã e à tarde as nuvens se formam com facilidade para a chuva e essa... É a chuva mais generalizada que pode acontecer entre a tarde e a noite. Tempo instável, portanto, guarda-chuvas à mão porque ele pode entrar em ação a qualquer momento da tarde. Temperaturas 33 graus no interior, no litoral, na capital 32, sensação térmica de abafamento. Grande abraço! O